Como é que você tá? Você tá bem? Espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. É isso, bem-vindos aí. Mais um vídeozão da hora, mano. Dessa vez, a gente conseguiu encontrar nosso primeiro veículo e uma celebridade pediu pra entrar no nosso time, cara. toda a vida, velho. Vai ter alguma celebridadezinha que vai querer entrar no vídeo, tá ligado? Isso ajuda, hein, mano. Vamos lá. Dessa vez, velho, como você vê no título, vai ser o Cristiano Ronaldo, bicho. Sim. de Portugal, tá ligado? Então mano, se você quer de paraquedas aí, se inscreve não esquece de se inscrever, mano é muito importante, beleza? Se você, mano não deixou seu likezão, maluco beleza, você quer testar, quer ver se vai tá bom? Então assiste até o finalzinho depois você me fala se gostou, comentando aí o que você achou e deixando aquele like marotão aí pra você poder estar tá sempre aqui com nós aí, recebendo algumas notificações beleza? Tamo junto, mano até o próximo vídeo aí, deixa uma mensagem pro Cristiano Ronaldo, beleza? Eu vou deixar vocês jogarem um é. jogo pra vocês, qualquer coisa só entrar ali no guarda do entendimento que a gente é. tá é, disponível é. pra responder qualquer Beleza. pergunta. A mais todos que for a gente aí, responde. Tui. Beleza, tá. mano. Um cadê cara, o tui? Cara Valeu, falou O Tuê! Caralho, cadê o Tuê, velho? Desse the da bike, da the bike, da the bike. É, é, é, é. Vai. Não vai ter bala, se você continuar me dando, não vai ter bala. Oi, rapaziada. Oi. Calma, tu? É a minha primeira vez jogando esse tipo de servidor. Eu não sei o que, que eu faço, você pode me ajudar? Mano, assim, se eu tiver uma dica pra te ajudar, a primeira coisa que você tem que fazer é uma roupa, mano. Sim, chega aí, chega aí, che che vem aqui, ver. português, vem aqui comigo, aqui, ó. Vem nesse caminhão aqui, ó. Nesse caminhão aqui, ó, você vai pegar aqui atrás dele e vai ficar apertando o E nele, que ele vai te dar tecido, mano. Você tem que pegar okay, aí okay. uns... Você sabe abrir seu inventário? Uh, Peraí. Uh, é, é, não, pera aí, então beleza, é porque assim, ó, lá vai te mostrar pedaço de pano, tá ligado? Enviar. Você vai ter que. Pera não, como? não. Vai pegando, você tem que ir pegando ele até não, não, completar. Vou dropar, vou dropar algumas coisas pra ter espaço. Mano, é uma barra de 4. É, vai pegando aí em português, Que o bagulho. Okay, okay. Se eu não me engano, 10, a cada 10 pedaços de tecido você faz uma peça. Ah, uh, tô com 8. Então você não faz nenhuma peça ainda. Já consigo fazer uma camisola, uma blusa e uma jeans. <risos> Fê. Já fiz então, a roupa de que, que é o prego que eu preciso do prédio? Que que você precisa do quê Do prédio, prédio. Do prédio? Prego, pregos. Ah, pra você sentar em cima. <risos> Uhum. Mano, prego, de repente, sei lá, tu faz um, um coquetel molotov e coloca um, convinte, um uma prego uma dentro não. e joga em alguém. Ou se você for também. construir um barraco, tá ligado, no meio do mato aí, você usar eles. <risos> Só precisa <risos> achar um martelo. Ah, não, mas eu vou fazer isso não, mas não, eu não sei fazer contas desculpa aí. Relaxa. O brasileiro Oi, também é burro. mais 4. cinco. acertou. 11 mais 3, acertou. O som tá muito bugado e eu não tô conseguindo ouvir nada aqui pra gravar, velho. Tá foda. Tu é youtuber? Passa o vídeo pra internet, meu amigo. Qual é o seu nome, que eu vejo aqui? É o mesmo nome que tá aqui, mano. Eu não sei qual é. Fernando Gotz. Fernando Gots. É no YouTube? Yes, meu bem. Peraí, que eu vou pesquisar aqui. E faço já um subscribe. Fernando, é tudo junto, né? Fernando Gotz. Gotz. Isso, ou então você vai... 11, de... né? Oi? 11. Isso, é Gots mudo. Ah. A foto é um cara com fones e camisola preta, né? Camisola preta, é isso aí, bicho. É camisa. é camisa. Eu sei, eu sei. Lá vem o português com a máfia, máfia portuguesa. Ó, olha só, olha a roupa dele, ó. Olha, Luiz, vem é, ver. Olha a roupa dele aqui. aqui ah, que safado. Que demais! Ó, a blusa tá tão apertada que eu consigo ver o mamilo dele, ó. Ai, que delícia, não, tô falando sério, cara Ah, velho, olha esse bagulho apertado, mano Meu amigo do céu Mas isso aqui não é de verdade, não, né? Colocou enchimento, Luiz Que viadade, mano O português colocou enchimento, bicho Beleza, olha o sapato, o sapato girl Luiz, e aí, mano, e agora? Encheu o tanque Ah, não, ô, mano Olha o que aqui, mano Cara, não, na moral, português Será que tá cheio, pai? Tô Vai, dando, Luiz. Tô vamos dando. embora, vamos aí. Tô vamos dando. pra cidade? Você que escolhe, mano. Você que escolhe, pai. Vamos, vamos pra cidade, então. Vamos dar uma passada pra a, a gente consegue na delegacia Pegar alguma coisa, Luiz? Vamos. Não, não, não. Não, não, não. Ah, não, não. Ah, Quer eu passar? Vamos parar. Bora. Para. Vamos parar aqui. Pera, mas eu tô com frio a mesma. É, é, é, é os carros. Os. E morrer. Ai, ai. <risos> Porra, velho! A porta caiu em cima de <risos> mim, mano. Nossa, sangramento alto, Luiz. Ferrou Bahia, viado. Tem, tem dois mandagem. Peraí, outro mandagem, peraí, peraí. Mano, só tamo encontrando o carro aleatoriamente, hein, velho? Foi treta pra achar, meu amigo. Minha roupa tá quase indo pro piaba, Caramba, mano. Portuga. Você sentou em cima do taco de beisebol, hein, mano? Com essa calça aí apertada. <risos> mano, foi eu. eu Esses esse esse arame na ponta não machuca, não, bicho? Machuca não, mano Ah, já é acostumou, já, né? É, é, o Apocalipse já, já tô vitado <risos> Caramba, mano, você é louco, mano Minha cama é de prego, o que que é um taquinho no rego, velho? Boa, português, que ideia top que você teve Caralho, você cê é, original. Original. é o bichão mesmo, hein, doido Ah, não, Luiz, eu não, não, não zoa não, velho Eu achei que, era achei que era abertura eu, eu ouvi eu ouvi dizer que no Forte não conseguimos entrar sem máscara, é verdade? É, lógico, mas é feio pra porra <risos> Não, mano, não faz isso Chega não, Chega com o maluco todo de preto com calça enfiada no rei, você quer o quê? Taco de beisebol ele tira faz assim, ó. Já não tenho o traseiro... tem nada. Traseiro... Traseiro o quê? Traseiro destro. Traseiro destro. O que eu achei legal nesse mod é que é o seguinte, mano. A gente fica parecendo a lanterna, né, velho? ó No escuro a gente acende, velho. olha Morreu. <risos> ah, não, mano. Oh, Nossa, é velho. Porra. Vamos estendi a pé. O oh, oh, pé nem não, na não, pé dá. Tá. Mano, na moral, se perder esse carro aqui, velho, é mais fácil nós pular dessa ponte, mano. Os cara, os cara, os cara, os cara o, o legal disso aqui, tá ligado? É que os cara vêm e fala assim, Senhor Jesus, me abençoa nesse jogo de hoje, que tudo saia bem, tá ligado? Põe a... Deixa eu matar Stomi, deixa eu matar Stomi, por favor. Mano, se você, se ele te atingir, você vai sangrar feio, velho. Aí, ó, Pera, pera, nisso. mas eu não consigo, eu não consigo, tem que dropar, tem que um dropar, pera também. aí, pera aí. Bora? As portas, velho. Bora, bora, as bora. bora. Para, pera, filha para, para. da... O português, ah, o português. Portu Olha, mano, o português só pensa nele, velho. O cara precisou dar um estésico, Ele falou o quê? Eu tenho. Tomou sem precisar, velho. Não. Que filho da peita mano. Mas tem pô. Ah, ele tava com cãibra. <risos> Puta que pariu. Não, o cara nem andou, velho. Português, Português. Português, tira o... português. Vai, Luiz, ô, oh, português. Caralho, esse foi alto, hein? Não consegui, não consegui. Não, também então, não consigo. Não consigo. Tá grudadinho. Caralho, mané. A gente vai tomar é. bazucada, velho. E a gente tá com um cara que consegue segurar um taco de biso com o Boca -bum. Não, se ele arrancar, ele vira um foguete, tá ligado? O bagulho tá tipo tampando o, o fogo no cu, velho. Estou ô, a fritar, ô, estou ô, a fritar. Ô, ô. Fala Olha, gente, eu caralho, voltar. eu quero mijar, velho. Eu quero mijar, mano. Vai andando aí que eu tô... Caralho, velho. Já na calça. Vai lá, vai, vai Só não senta no lugar mesmo que não que importa. Não. Oh, Ô, Portu é, Portugal. Você tem família? Portugal. Tá com How fome. Tu? Tranquilo. Ah, mamita. guarda as garrafas de pet vazia, tá? Sempre deixa ela guardado. Uh, ok, ok. Oi. Oi. Oi. Tô indo. Tô tu, mano. Enzo. Enzo, é você? Não é o Fernando. Enzo. Enzo. Enzo. Você tá aí é, no pier? Mano, não, tranquilo, a gente já tá indo aí. Daqui a pouco a gente. Mano, vai. Ô Portuga, Mano. cadê você, Portuga? Pera, pera aí, eu vou lutar aqui, vou lutar aqui. Olha, eu ganhei uma banana, já não preciso do taco. Ou, será que eu ainda preciso do taco? Olha, eu ganhei uma banana, fraco, ainda preciso do taco. Não, come a banana, pô <risos>